Olá pessoal, bem-vindo ao canal Canção Gospel. Eu sou o Flávio Antônio De Marco, tenho 45 anos, trabalho na Casa do Salame desde julho de 2019, está indo para dois anos. Esta semana foi muito comentado em uma postagem do sou presidente Jair Messias Bolsonaro recebendo na Casa do Salame um presente, é, e foi muito comentado. Eu trabalho na Casa do Salame. Há uh, quase dois anos e fui o responsável para fazer o turismo aí. Uh, muito comentado. Uh, o turêsmo é o temperadinho que chamo. Né? E essa iguaria uh, é um cargo chefe da, da empresa e é uma delícia a referência aí na nossa região oeste. É, e foi passado na, pelas mãos do filho do dono da casa do salame para ele e foi postado aí nas redes sociais e muito comentado então pessoal quero dizer aí que tive essa honra esse privilégio de fazer esse delicioso corresco prensadinho aí temperadinho e, e soube que ele foi até Foz do Iguaçu deliciando nessa iguaria isso aí pessoal quero deixar aí meu abraço a todos deixe seu comentário ative o sininho para receber novas notificações se inscreva em meu canal ajudando aí, compartilhando divulgando o meu canal e espero que Deus continue abençoando a todos de uma forma de poder especial vou deixar a foto aí e o vídeo a seguir, vamos rodar a vinheta